Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Dinho aqui novamente, para um recado rápido, muito rápido. Seguinte, galera, vamos fazer live hoje. Opa! O Pegasus já, já tá chamando. Vamos fazer live hoje às 20 horas, ou seja, às 8 da noite, aqui na fazenda. Então, já baixa o mod pack que tá no, na descrição desse vídeo no YouTube e vem jogar comigo e com as pessoas aqui do lado a gente terminar de fazer o celeiro que sozinho não tá dando. Então, isso, assim, galera. Espero vocês à noite. De um desligando. Tchau.